Vamos então inserir uma imagem num documento de processamento de texto no Google Docs. Abri um documento que já tinha preparado e vou agora carregar no botão editar, que é o ícone do lapinhos, para entrar em modo de edição. Tenho este documento já formatado com um título usando o estilo título e subtítulos com o estilo subtítulo. Vou agora escolher um local para colocar uma imagem então vou tocar com o meu dedo neste espaço poderia se quisesse dar parágrafo ou não e a seguir vou ao ícone do mais para poder escolher a inserção de imagem como já sabes podemos inserir imagens das fotos da câmera ou seja usar a própria câmera do dispositivo ou a partir da web mas eu vou optar por inserir das fotos OK e agora vai abrir-se o meu explorador de ficheiros do meu tablet onde posso escolher uma fotografia que vá ser aplicada neste documento toco na fotografia e o docs vai imediatamente importar a imagem para o documento agora eu vou formatar a fotografia de acordo com o texto vou tocar nela e repare que apareceu logo aqui as opções de cortar, copiar, colar, selecionar e iluminar, tal e qual como se fosse texto. Tendo tocado na fotografia e estando a foto selecionada, aparecem-me no topo as opções específicas da imagem. Eu posso controlar o alinhamento da imagem. Posso definir se a imagem está à esquerda, à direita, ao centro ou justificada. Nas duas seguintes, posso definir se a imagem tem marcas de numeração. E posso também definir se a imagem vai estar mais indentada ou menos indentada. Se tocar no ícone, tem o um aspecto de um lápis. Eu posso escolher uma cor para o limite da minha imagem. E se tocar no ícone a seguir, eu posso escolher uma espessura e um estilo de traço para o limite da minha imagem, ou seja, como que fazer uma moldura. O último ícone permite-me alterar a imagem, ou seja, eu posso não querer esta imagem e em vez de apagar e voltar a inserir, posso ir apenas e buscar uma nova imagem a partir das fotografias ou a partir da câmera. Também podemos definir como é que a imagem se ajusta ao texto. Neste momento, repara que tens aqui o subtítulo e tens aqui o texto e tens a imagem pelo meio mas será que podemos fazer efeitos mais gráficos na montagem de texto e imagem claro que sim então eu vou tocar num ícone que é a moldagem da imagem toco nesse ícone e repara que de repente o aspecto gráfico do, da folha de trabalho alterou-se isso é porque passamos a ver o documento no seu esquema de impressão como ele ficará se for impresso numa impressora agora tenho aqui as mesmas opções em relação à imagem que já tinha antes Repara que também posso porque me apareceram os controles os pontos de controle que me permitem redimensionar a imagem e até mesmo se quiser rodar os pontos de lateral. redimensionam o ponto ao topo roda e eu não aconselho nunca a que utilizem os pontos das medianas para redimensionar. Porque vai deformar a imagem. Vou então tocar na opção de moldagem. E tenho três possíveis. Posso manter em linha, ou seja, a imagem ocupa toda uma linha. Posso dividir o texto. Se tivesse a imagem, por exemplo, dentro de um espaço de texto ele faria logo duas linhas ou posso que é aquela que é mais que é mais usual colocar na opção moldar o texto ou seja aqui a imagem ajusta-se ao texto e o texto à imagem o que quer dizer que eu posso fazer efeitos como este colocar a imagem por exemplo mais para o limite da folha e fazer com que o texto se ajuste à minha imagem estás a ver a folha de trabalho no esquema de impressão, onde pode ser um pouco mais difícil de editar, uma vez que as letras ficam mais pequeninas por isso vamos agora voltar para o esquema de edição venho aos três pontinhos e escolho no, no menu esquema de impressão desligar o esquema agora parece que perdemos os efeitos, certo? uma vez que estás a ver que a imagem deixou estar ajustada ao texto como estava no esquema de impressão. Isso é porque, quando estás em modo de edição, não vês o texto tal e qual como ficaria se fosse impresso. Para voltar a ver, a ver o texto como se fosse impresso, voltas a clicar nos três pontinhos e depois esquema de impressão e tudo aquilo que foi definido por nós em termos de ajuste de imagem está cá. Para voltar a editar livremente, retiramos o esquema de impressão e podemos continuar a escrever o nosso texto.